Voltando aqui com mais um vídeo no canal Apostador Recreativo E nesse vídeo aqui eu vou mostrar é, Eu fazendo aqui uma troca de pontos por dinheiro na Neteller Eu já mostrei aqui um vídeo no canal Apostador Recreativo Os pontos mais importantes da Neteller E entre esses pontos eu citei aqui o pontos de recompensa Que é onde você pode trocar os pontos por dinheiro lá na Neteller Então se você não conhece o canal Apostador Recreativo Recomendo além desse vídeo aqui também assisti o vídeo sobre a Mr. Money, onde é possível comprar e vender dólar na Neteller, assim como na Skrill também. E além de bitcoins que você pode estar negociando lá na Mr. Money, além disso o canal aqui tem vários sites onde você pode ganhar bônus gratuitamente, como no último vídeo aqui, o vídeo intitulado 78 dólares de bônus sem depósito. Em oito casas de apostas, você vê que todas essas oito casas de apostas onde você pode ganhar esses 78 dólares aproximadamente de bônus sem depósito nenhum. Além disso, tem outros vídeos aqui, como esse aqui, oito sites gratuitos, oito sites gratuitos onde você pode também ganhar prêmios ou dinheiro apenas colocando lá suas tips, OK? Então vamos ao vídeo aqui como trocar é, pontos por dinheiro. Então aqui na Neteller aqui, você vai Primeiramente, é, precisar ter uma conta na Neteller, né? link na descrição. Depois de ter uma conta na Neteller, você vai precisar participar dos pontos de recompensa. Eu acredito que apenas por ter uma conta na Neteller, você já está participando dos pontos de recompensa. Mas caso não esteja, você vem aqui na sua conta, depois de ter feito o cadastro, aqui na página inicial, no primeiro menu aqui, características, e depois lá embaixo, em prêmios, Lá em prêmios, descendo a página, vai ter aqui, ó, pontos de prêmio Neteller. Aí basta você entrar, se não tiver uma conta, você faz o seu registro gratuitamente. Acredito eu que assim que você estiver, assim que você ter uma conta aqui na Neteller, você vai estar no programa de pontos. Mas caso não esteja, você faz o seu cadastro aqui, ok? Feito isso, então, você vai ganhar aí seus pontos fazendo transações, né? depositando e fazendo saque aqui na Neteller, depositando em algum site e fazendo saque nesses sites e recebendo na Neteller, isso tudo soma pontos. Vou clicar aqui nos meus pontos de recompensa que fica aqui ao lado direito, vamos ver quantos pontos eu já tenho aqui para fazer a troca, eu já fiz isso várias vezes, tem aqui 42.448 pontos, então já é possível trocar, eu vou aqui traduzir essa página apenas para ficar melhor. Traduzindo aqui, esse em vermelho aqui é um aviso que as entregas serão feitas até antes do dia 5 de dezembro, né? Então, isso aqui talvez é um aviso por causa aí do final de ano, talvez eles deem uma parada, é, talvez haja algum atraso na entrega dos prêmios. Mas eu acredito que prêmio, como é em dinheiro, é pago instantaneamente. Aqui mais abaixo tem algumas instruções. E aqui informa quanto que quantos pontos você ganha por cada dólar negociado, né? Cada dólar que você deposita em algum, algum site ou recebe aqui na Neteller. Eu, por exemplo, ganho um ponto por cada dólar que eu deposito. Ou faço o saque no site e recebo aqui. Estados é, VIP, status VIP maiores ganham uma proporção maior. Por exemplo, o status é, VIP platina ganha 1.25, né, 1.25 por cada dólar que ele faz transações aqui. O VIP diamante já é 1.50 por cada dólar. Além disso, aqui tem algumas limitações de alguns sites que não contam pontos. Por exemplo, nós utilizamos, eu pelo menos utilizo muitas casas de apostas aqui, que não conta pontos, como por exemplo, a SBOBET ou SBOBET, a, a Bet365, a Betfair, é, a Pinaco também, várias outras casas aqui que não contam pontos quando você é, faz transações entre essas casas, infelizmente. Mas faz parte. Deixa eu voltar aqui para o português, mostrar o original. Depois de fazer a troca, basta clicar aqui no, no carrinho ou aqui do lado, aqui nessa lista aqui. Vamos clicar aqui qualquer um dos dois aparecer aqui as opções e aí clicando aqui em, em cash aqui do lado aparece mais opções ainda aí temos aí ó você vê o mínimo é para fazer a troca são 42 pontos por 25 dólares e aí vai o maior prêmio é uma troca aí de mais de 6 milhões de pontos por 5 mil dólares então no caso aqui eu vou fazer a menor troca que é 42 mil por 25 dólares mas antes disso vou mostrar aqui no histórico dos pontos para você ter uma ideia de como funciona você vê aqui que eu já ganhei 170 mil pontos né porém eu já fiz outras trocas e agora eu tenho no momento aí um pouco mais de 42 mil um pouco mais para baixo aqui você vê as trocas o último depósito que eu fiz depósito aqui significa eu retirei de uma casa de aposta e depositei aqui isso soma mais 800 pontos aqui na, na minha conta. Esse 20 aqui, por exemplo, não foi depósito que eu fiz, foi um saque que eu fiz. Eles colocam aqui identificado como depósito, mas é um saque. Aliás, um saque não, um depósito que eu fiz em uma casa, enviando da Neteller para casa e recebi 20. E aí vai, por aí vai, várias transações que eu fiz aqui vão somando pontos, tudo na proporção 1 um por 1, um, 1 um ponto por 1 um dólar. Vou fazer a troca aqui então, vou clicar aqui no carrinho, vamos ver aqui, ah, antes de trocar também, deixa eu mostrar só uma última coisa aqui, aqui em status, status VIP, vamos dar uma olhada aqui, o meu status por exemplo, no momento é bronze, então a minha conversão é de um dólar por um ponto, para ter o status bronze você precisa ter negociado aí no mínimo 10 mil no ano, depois tem outros status aí, prata, ouro, platina, diamante, cada um desses status, você tem que ter feito transações aí equivalentes a cada um desses status então, o meu é bronze, vamos lá fazer a troca pegar esse de 25 dólares é, tem que adicionar o carrinho e agora exatamente eu vou trocar um, fazer uma troca por 42 mil pontos, vamos lá só clicar aqui vamos ver se é esse mesmo, checkout Todas as minhas informações, eu vejo se está correto. Só clicar aqui em continuar checkout. Pronto, aí aparece novamente uma página de confirmação para confirmar se o endereço está tudo correto. Eles não vão enviar para o endereço, vão enviar para minha conta mesmo. Vou clicar aqui para completar o é, checkout. Vamos ver agora. Confirmando aí a ordem. Vamos ver. Pronto, ordem completa. É, você vai ver no seu histórico o status quando estiver pronto. Aí eu vou aqui em cima agora, você vê que eu fiquei apenas com 448 pontos. Eu venho aqui em cima e clico em voltar para minha conta Neteller. Voltei para minha conta Neteller e ainda não está aqui o, a troca que eu fiz. Porque lá tem uma informação, não sei se eu cheguei a mostrar, acredito que não. É de 24 a 48 horas para cair aqui em minha conta. O endereço residencial é apenas por capricho mesmo, apenas para confirmação. Que os 25 dólares vai vir aqui para minha conta. E é simples assim que faz a troca aqui na Neteller. É mais um vídeo aí que eu queria postar aqui sobre como trocar os pontos da Neteller por ponto. Mais um motivo aí pelo qual vale a pena utilizar a Neteller. Se você não tem um cadastro na Neteller, que eu duvido muito. E até o próximo vídeo.